Olá, sejam bem-vindos a mais um DSCast com Juliana Valim. E hoje estou aqui com dois amigos queridos, muito especiais, Roberto e Felipe. Meninos, muito obrigada pela Eu presença agradeço de vocês. O convite. Gente, Pelo eles convite. vieram de longe. Eles, eles <risos> vieram de salto. Salto? Alto. Mentira. Salto, salto interior de São Paulo. Os meninos são casados, sócios da empresa RF Assessoria. Tem muitas histórias interessantes que a gente vai contar aqui para vocês. E vamos começar essa entrevista? Sim. Ai, eu estava tão ansiosa por Também eles estarem estamos. aqui. Estamos felizes. Nosso primeiro podcast oh, com vocês. Ai, que pois delícia. É. A estreia comigo. Estreia com você. Que gostoso. E, gente, é tão gostoso a gente falar sobre vida, sobre as nossas histórias, sobre eventos, né? Que é a nossa Sim, área exatamente. hoje. Bom, o Roberto iniciou é, trabalhando com formaturas, né, Rô? E o Felipe trabalhava com biomedicina. E, assim, geralmente as pessoas é, deixam, né, as suas antigas profissões para entrar em eventos, às vezes coisas que não tem nada a ver, mas se encaixam. <risos> e eu falo que o bichinho de eventos quando pica, pica. Não tem jeito, Já era. Muito. Não vem tem, pra não vem para ficar. Vem para ficar. Contem um pouquinho aqui pra gente como vocês iniciaram a vida de vocês em eventos. Como foi? E a junção de vocês dois para então começar a empresa RF Assessoria. Bom, vou começar então porque eu comecei primeiro, não né? tá. sou mais velho, é, eu comecei... Não, entrega! É verdade, eu comecei fazendo formatura logo depois da minha formatura do colégio. Tá. É... Você gostou do processo Eu e... já gostava, eu já fazia parte da comissão de formatura, é... na época era oitava série. É, que agora é nono ano, agora é nono minha ano. filha se forma daqui é. uma e, semana. E aí eu já fiz parte da comissão de formatura, eu já gostava da, da festa. É, quando foi no colégio também, e a, o casal que fez a minha formatura é, gostou do, do meu trabalho ali como integrante da comissão e me convidou já no ano seguinte para trabalhar com eles, e eu trabalhei com eles por 18 anos. Nossa, é, quanto tempo! Sim, eu trabalhei primeiro na empresa que fez minha Jovem. formatura. Jovem. <risos> Depois eles abriram uma empresa e uh, me convidaram para trabalhar. Eu trabalhei com eles por 18 anos. E Não nessa... era para entregar ideia. E nessa <risos> época, a gente eu já fazia alguns um, eventos sociais, tipo. Ah casamento, debutante, mas era um hobby porque eu na empresa eu gerenciava o departamento de eventos e coordenava os eventos. Então era sim, muito é uma trabalho. Loucura, né? sim, sim. Ainda sim. mais formatura, né? Nossa, era né? muito trabalho São assim. muitos alunos, pais envolvidos, escola. Exato. E diferente a do bancária. casamento que acaba sendo na maioria nos finais de semana, eu tinha as colações de grau durante a semana e aos finais de semana os bailes. Então emendava a agenda, era uma Nossa, uma detalhe, correria. gente. Quem faz isso não tem vida, né? Exato. Porque imagina, colação, formação, Matura, administração tudo né exatamente e num desses bom aí conheceu Felipe é. a gente o Felipe também trabalhava com eventos nessa época já mas ele trabalhava na área da educação na área da educação exato mas eu comecei também com eventos de uma forma muito engraçada como a história do bichinho que picou porque eu era voluntário de uma ONG por, muito ano, por muitos anos fui voluntário de uma ONG e também estava à frente dos projetos que envolviam os eventos, os encontros que tinham na ONG. E eu comecei a me apaixonar por isso, tive a oportunidade de ir com um amigo, com um casamento, ajudei ele e tal, bacana. E... Quando eu conheci o Roberto de uma forma muito assim romântica. Hum. Nós nos conhecemos por um aplicativo. É. <risos> Mega super romântico. romântico. E conhecemos no aplicativo e bacana, tivemos uma super troca. E eu tava trabalhando num evento na área de educação, na época. E ele ainda na formatura. E ele ainda na formatura. Ainda formatura. E eu lembro... Nossa, essa história é muito engraçada. É, nós já fa... Eu nós... já fazia esses, esses esporádicos... É... Sociais. Soci... Já casamento Isso. e ah. debutante, mas basicamente. Mas as pessoas, tipo, as diretoras, as coordenadoras é, dos colégios que pediam, Muitas pessoas né? que trabalhavam comigo é, acabavam falando Ah, você não faz. E eu fazia, mas não era o meu, a minha primeira profissão, né? É. Era... E aí, segunda. em uma das reuniões que ele tava fazendo no Colégio Objetivo, lá no Tatuapé, é, eu conheci a coordenadora do colégio e ela era muito querida. E ela ia casar, um, assim, em breve. E eu a gente tava fazendo teve uma troca. Exato, a gente teve uma troca, tipo, de conversar assim Umas coisas engraçadas e tal. Aí, bacana. Quando chegou o fim de semana do casamento dele, a nossa combinado era... Eu passava um fim de semana aqui e outro fim de semana ele passava comigo. Como era um fim de semana que eu viria pra cá, ele falava... Ah, não precisa vir, eu tenho um casamento, não precisa vir, a da Carol. Eu falei, ah, eu quero ir, vou sim. Vou te ajudar, vou te ajudar. no casamento. Exato. Exato. Tá. E foi, inclusive, em Mogi aqui, na antiga Casa da Árvore. Olha, que sabe? E legal. aí, é, foi muito curioso porque eu cheguei pra ajudar até então, tipo... O Roberto só que tava à frente, mas eu cheguei e vou ajudar. E eu lembro que depois da cerimônia, quando passa aquele momento de ápice, assim, do casamento, que já teve todo o protocolo, tá tranquilo o casamento. É emoção e tensão, Exa né? Nossa, Esse muito. Momento. As três primeiras horas, é. principalmente. <risos> e aí, nós estávamos, assim, bem ali na escadaria. Antes um pouco da escadaria da Casa da Árvore, que agora não é mais, né? O Solar. O solar. E aí, uma convidada, lembra? Sim. Ela chegou, assim, pra gente. Ela olhou a gente, assim ai nossa é, vocês trabalham tão bem juntos vocês têm uma hora tão iluminada gostei muito do trabalho de vocês aí a gente não comentou nada sobre isso de, tipo ai ah, nosso como primeiro se evento, vocês né? é... somos uma empresa, a empresa claro né? é, na certeza. verdade ela já falou né vocês devem trabalhar muito tempo Exato. juntos <risos> vocês eram o primeiro hora era, tão... <risos> era vocês têm uma hora <risos> tão iluminada falei né? assim então tá <risos> E aí, depois disso, eu Vocês ficaram tinha... com isso na cabeça? Ficamos. É. Eu acho que mais eu, porque Vocês o Roberto... Vocês chegaram a comentar no dia sobre isso? No dia, não. Mas depois, porque quando nós nos conhecemos, nós tínhamos um projeto de trabalhar por dois e anos morar e... e morar fora do Brasil. Tá. Essa era a ideia inicial. <risos> Só que, é... logo depois disso, o Felipe falou o que você acha de nós fazermos isso? Eu já gostava muito, porém, eu tinha muito trabalho. E ficava pouco tempo, mas... Com ele já seria diferente. Tá. E você gosta mais da área social do que a. Uh corporativa ou de formaturas? Sim. O, a... Os casamentos e debutantes atraem mais vocês? assim. É, é mais gostoso de Sem fazer? Sem dúvida. Com Na certeza. verdade, a formatura ainda é social, mas o que acontece? Você não tem um cliente, né? É. Você tem muitos clientes e aí... Uma comissão, né? Exatamente. É, é uma, é uma, é uma é delegação entrega... de sonho que você é. não sabe de quem é, é um né? Social é coletiva. É um estilo com, corporativo. corporativo né? Exato. E eu acho que o que a gente gosta, né? Quem trabalha com casamento com com debutante e aniversário é essa proximidade, né? Uhum. é você vivenciar também a realização do é, sonho. É uma troca e construção, né? Eu acho que isso ah. que é o que é bacana E aí vocês do decidiram abrir a empresa juntos? Aí decidimos. Eu fiquei por mais dois anos trabalhando na. na é, eu empresa. larguei meu trabalho. O Felipe saiu do dele que ele estava menos tempo. Ah. E ah. no segundo ano já foi uma loucura. Eu não tinha mais. Gente, eles são um sucesso. <risos> eu vou Obrigado. passar o Instagram deles para vocês. <risos> a nossa história juntos também foi foi muito, foi muito legal, né? A gente conheceu, nós tínhamos uma cliente em comum, a Paulinha, né? Paulinha, Beijo, beijos. Paulinha. E aí a Paulinha nos uniu, nos apresentou e aí fizemos o um evento juntos, que foi em Mogi também, foi inclusive, em né? Eu lembro que, gente, naquela época o meu contrato não era um contrato muito bem feito, assim, sabe? Nem eu não... não era. Somos umas avatares evoluídas é. agora. É. E aí, na época, eu me lembro que, assim, tudo que eles questionavam, Paula, mas não tá isso escrito no Sim. contrato? A Paula falava, não, mas ela vai colocar. Exato. Ela não, a Juliana, colocar. ela... É. Não, mas é muito engraçado como nós nos conhecemos também. Mas vocês também. chegaram meio receosos. Sim. É porque é. ela falou, não, ela vai entregar isso, isso, isso. Aí nós olhamos o contrato, aí nós falamos assim, não, bacana, isso mas daqui não tá... Mas vocês foram legais comigo. Vocês não foram aqueles assessores, assim, tipo, eu tô aqui, eu mando, cadê? Exato. Né? Não, é... E aí, na Acho visita que técnica, ideia... técnica, foi engraçado, quando a gente conheceu você na visita técnica, e depois que terminou tudo falou assim: Não, meninos, eu vou entregar, pode ficar tranquila, eu só não coloquei refiz, lá porque né? sal, Sim, eu, é. eu acho que a ideia era também de, como nós não nos conhecíamos, uhum. você fica, né, olha, você não vamos sabe pontuar. Quem é a pessoa, né? Mas depois da conversa que nós tivemos, antes mesmo do, do primeiro mais seguros, encontro, né? sim. E foi incrível. Assim, acho que foi uma experiência muito bacana, <risos> né? Por, por poder realizar pra Paulinha o que ela queria e, e ver a felicidade dela, acho nossa. que não, não, não Conta tem... Conta no final igual. da festa o que ela fez. Ah, é porque assim, a história é muito bacana, né? Nós nos conhecemos a gente, a gente, em uma feira. E a gente fez um upgrade, né? Na decoração, Super. na mesa Super. dela. nossa E aí ela falava que tinha uma idealização de projeto para o casamento, mas não sabia se era possível. E ela falava muito de você. Ai, mas a Juliana é meu sonho de consumo, mas não sei se consigo. Todo e ela tinha acha também... que sou absurdamente cara. É uma Heavy. É. E aí, a, ela também falou que tinha uma outra reunião com uma outra empresa, mas tinha adorado o nosso trabalho. Bacana. Depois de um tempo, ela nos mandou um e-mail. Era muito tarde, assim, a gente recebeu o um e-mail. Foi super fofo. que Ela falou, vou seguir meu coração, vou contratar vocês. Porque a outra empresa é, falou que não ia a pessoa em si. Teria uma terceira pessoa que iria. Não tô confiante, vou contratar vocês. E aí, logo depois, ela apresentou você pra gente. E tivemos essa história. E quando chegou no dia do casamento, assim, foi surreal. De verdade, foi você lindo, arrasou foi. demais. No, foi uma transformação do local, foi. assim. Porque era foi, um, foi um salão, salão que não tinha uma superestrutura pra evento. É. E, tipo, era uma associação? Era, não era. era um. Era salão... metalúrgico? Eu, não lembro. É, eu acho que era a associação dos metalúrgicos, é. que o pai dela fazia parte. É. Alguma era um coisa salão assim, assim bem, bem pro corporativo mesmo. Não Exato. tinha um cara de casamento e a gente transformou nada. o espaço. Né? A sala de assim, a sala de doce, porque não nenhum era nem sonho só uma é mesa. Impossível, né? Nenhum, não, não, nenhum não, sonho não. é impossível. Não, e o que eu acho muito legal, além do que você falou pra contar do final, vou deixar o Fê contar, mas é, eu lembro que antes dela entrar, porque o casal, quando chega, lá não tinha nós não como era um salão de associação nós não tínhamos um espaço para noiva ou para o casal então eles ficaram no carro enquanto as pessoas estavam terminando de entrar que chegaram da igreja para eles entrarem e aí eu mostrei uma foto é. para ela no celular lindo. e ela nossa que, que lindo, lindo. E, tipo, que o onde quê? é eu falei é, é, o, é, o, é o seu ca... co... é. O casamento dela eu falei é o seu é. casamento e aí ela parou e voltou e olhar na foto e ficou super emocionada porque Ai, era que algo linda. que ela não esperava não, E era uma né? mesa que eu acho que tinha uns seis meses de mesa porque Era eram uma mesa duas mesas né de Você espelho, juntou toda né? espelhada e ela falava tanto dessa mesa que ela queria ela queria e ela tinha contratado uma outra e aí eu falei eu lembro na reunião que você perguntou você gosta da mesa de espelho você ela falou eu gosto mas eu posso É! é verdade. aí eu falei hm, vou fazer uma surpresa para Paulinha né? não foi? foi foi e aí quando terminou o casamento a foto que nós temos é ela, ela abraçada na mesa, que... mesa ela não ela ela <risos> se apegou tanto que ela não queria largar a mesa foi demais, né? Foi, foi. Ela foi linda, é. assim, queridíssima. E aí nos apresentou, ah, né? Que e aí delícia. tivemos uma grata surpresa. A gente tem de uma amizade de uns sete anos, né? Sete anos. E com isso, o nosso trabalho foi evoluindo foi. muito. Tanto muito. nós quanto de vocês, Sim, né? Das total. nossas empresas. Hoje a gente ainda trabalha muito juntos, fazemos muitos eventos juntos. Ano passado a gente fez. Esse ano? Ano Esse passado? Ano. Esse, Esse ano. ano. A gente fevereiro. fez um casamento maravilhoso no Palácio Tangará. Foram quantos convidados? Eram 300 convidados. 300 convidados. Nossa, casamento maravilhoso. Uma super É, do, tem no meu Instagram, e no dos meninos. Depois vocês podem dar uma olhadinha. A Isabela e o Fei agora temos a Manu. Ah, a é? Manu. Exatamente. Veio a Manu já de presente. Foi super rápida, Manu, né? Acho que a Manu foi... na é, é, isso que eu ia falar. <risos> E, meninos, é, como foi a pandemia para vocês? Eu sempre toco nesse assunto aqui, porque a gente passa muitas, a gente para o nosso público né, muitas histórias de superação, Exato. de dificuldades, porque o nosso setor parou. Assim, foi o primeiro, o primeiro a parar e o último a parar. voltar. Sim, e sem nenhum tipo de programa para A gente não sabia se ia ter vacina, nem, a gente nem imaginava no início, ah, é só uma gripe, vamos remarcar. E remarcar. os três casamentos. Foi, três meses, é, mais três meses, foi. de repente dois anos. É, parecia mas, que ia passar tão rápido, né? Exatamente. Eu... Hoje parece que passou rápido, mas durante foi uma eternidade. E o trabalho dessas remarcações para nós Não, não era, foi, foi muito difícil. Insano. Primeiro porque a gente não tinha nenhuma expectativa, uhum. né? De quando voltaríamos. E automaticamente não tínhamos é, contratos sendo fechados, uhum. né? Além do que nós tínhamos. Mas eu falo que... É, o que eu falava, né? Nós fomos muito uh, parceiros dos nossos casais. Eu acho que fez muita diferença a proximidade que nós temos com cada casal nosso, porque nós conversávamos com eles. Isso né? é muito legal e assim dá segurança, porque eu tive noivas que não tiveram esse mesmo respaldo de algumas assessorias e cancelaram, porque as assessoras assim, ah, cansei de remarcar seu casamento. Hum. Ou você espera mais um, né? Mais para frente. É, ou a gente cancela o contrato Ah, então vamos é. cancelar o contrato Sabe uma coisa que foi muito interessante? Nós não falamos Para nenhum casal que eles tinham que remarcar Para nenhum, todos eles nos procuraram, nos procuraram. E falaram, o que vocês acham? Acho que a gente precisa é, remarcar. Nós sempre fomos muito transparentes com todos, então quando eles nos procuravam, nós falávamos, mas nós em nenhum momento chegávamos para criar esse mal-estar, porque já era algo que estava instalado, não, é, não, não necessitava que nós chegássemos e avisássemos, olha uma pandemia, temos aí alguns tipos de protocolos que impedem o seu evento não, uhum. eles já tinham essa consciência e quando eles não chegavam... É porque muita gente não queria exato. casar de máscara exato, ou reduzir o número de convidados exato. fazer testagem, é, Nós tivemos é. um casal que foi um pouco mais difícil, que foi o primeiro o casamento. E às vezes tiveram perdas, alguns tiveram perdas é. de Exato. familiares. É, né? No nosso caso, acho que não. Eu acho que teve um só casal que teve perda. Teve, mas não foi próximo, assim. Exato. É, e o primeiro casamento que a gente teve que remarcar é, era muito próximo. Então, era, o casamento era dia 21 de abril. E dia 13 ainda estava. Vai fechar? Ah, não tudo. vai. E isso. E o, o local queria. É, manter. Entregar. Só que nós chegamos uh, pro casal e falou olha, se decretar o fechamento, você Não perde decoração, gastronomia. E aí eles optaram, tipo, na terça-feira. Em adiar. Em adiar, na, e, da semana do casamento. Com... E na quinta-feira foi decretado. Uau. Fechamento e de eu, tudo. Eu passei um perrengue é. nessa data. <risos> que entrou na, na fase vermelha. E, e assim, a, olha só, foi muito louco isso Porque a noiva já estava com todos os convidados que vieram 80% eram americanos Nossa. Lembro o que você comentou Chegaram conosco Chegaram no Brasil Na quinta, fecharam No sábado era o casamento De sexta para sábado Todos os lugares decretaram a fase vermelha hum. Só não São José dos Campos E você mudou, mudou, mudou para lá. lá Aí um salão cedeu A gente mudou a festa de meia-noite de sexta para o dia seguinte de manhã em São José para acontecer o casamento, ela casou, domingo decretou vermelha de novo em São José. Ou seja, era para ela era casar, pra casar e... ali. É. Não, assim... Mas é... imagina a nossa cabeça, faz arranjo, não faz arranjo. O de King K que estava preparando o bolo, dá tempo de congelar. Se você realmente decidir e não tiver casamento, você Sim, perde. Não, exato. Então, eram tomadas de decisões que, assim, a gente estava muito incerto. Exato. Vai fechar, não vai fechar, cancela, adia, faz... Mas eu acho que foi uma fase muito complicada. Foi né? muito complicado. Foi assim: foi uma fase de muito aprendizado. Começa pelos contratos, né? Quem previa no seu Nossa, contrato Deus, um reequilíbrio é. um total, de né? <risos> Todo mundo recolheu ao jurídico, porque, é. por favor, era, foi muito aprendizado, eu foi nunca muito sofrido. Eu de um jurídico ativo, tanto assim na empresa como depois não dessa não, dessa de fase. Mas que o que eu nós... falo, que eu acho que é, tudo. Você tem o lado ruim. Eu acho que a pandemia é o lado Foi ruim. Péssima. Mas temos o, o lado, lado bom do... sempre. eu uhum. acho que a empatia do mercado. Sim. É... Acho que a, a parceria entre os fornecedores, fornecedores né. Entender realmente quem era seu parceiro. Porque fazer ali uma, uma verdadeira palavra cruzada, assim. para você conseguir colocar todos os fornecedores que tinham datas muito diferentes. E nós conseguimos. Em uma outra data. Nossa, nós sim. tivemos apenas um casamento que dois fornecedores nós não conseguimos inicialmente. e Um era o Léo Pires, Ai, que gente, já é. contou essa, essa história, história aqui, aqui do <risos> E aí, então, a gente só perdeu o celebrante de um casamento. Todos os outros, nós Eu conseguimos manter todos os fornecedores. Mas foi um trabalho muito árduo. Imagino. Porque às vezes a gente chegava no 22º fornecedor, fornecedor e ele não tinha data. Gente, e nós nossa. tínhamos que voltar do início. Então, foi muito difícil, mas nós tivemos nossa, empatia. É e yeah. É, foi muito desgastante. Hum. Foi é. bem puxado. Vocês tinham hum. alguma válvula de escape ou não? Vocês mesmo, um dava força pro outro? Porque também a gente não tinha como sair de casa, né? Exato. Não, assim, for, nós nem terapia, tá? É. Eu terapia. também não fiz. É. Nós Eu fiz fomos uma sessão. encontrando força. Mas, <risos> Mas olha, você voltei? sabe. Acho você que, sabe que nós que fomos não... encontrando força primeiro. Acho que a empatia do casal contou muito. Nós ouvimos pra, histórias pra de nós, alguns amigos nossos nós Exato. Nós ouvimos histórias de alguns amigos que foram muito tristes. Assim, mas nós tivemos sorte. Porque eu acho que isso já é um filtro, né? Desde quando você tem um cliente que te procura lá atrás. Mas isso contou muito. E é, depois, de, acho que, sei lá, da segunda remarcação, assim, dos primeiros casais que começou, acho que nós conseguimos ritmar como conseguir abordar Exato. esse assunto, como conseguir encaixar todas as datas. Então, foi assim... Não foi tão difícil de administrar, mas foi desgastante. Foi muito desgastante. É porque são muitas pessoas envolvidas num casamento. Muitas. E Sim, aí não é só o nosso lado, né? Aí tem o um lado do casal, aí tem a família do casal. Vocês tiveram debutante também? Não, não, não tivemos eu, debutante, Eu tive debutante, não. que dos 15 foram pros 16, <risos> depois pros 17. Aí já é a maioridade. Quase 18. 18. <risos> Mas eu tive algumas que desistiram mesmo. Ai, não quero fazer de 17 anos. É, nós porque, também não tivemos. Porque foi adiando muito, né? O casamento, é. você adia. Agora, os 15 anos é o é, momento da menina é uma ali, fase, né? Não. Aquela fase dos 15. Aí faz 16, depois 17. Algumas super mantiveram e vamos fazer. Mas, Ju, eu acho que, assim, é, é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar que quando nós trabalhamos com casamento é além do trabalho, né? Uhum. É, tem uma história muito legal de um casal que eu ia falar, nós não tivemos desistência. Nós tivemos uma desistência porque o casal terminou. Eles tinham a, Nossa, o apartamento. É Nossa, e foi uma fase de, das pessoas refletirem também. Sobre a Claro. É. Essa, não, e foi... essa relação tá legal, não tá Exato. legal? e foi... foi legal porque nós conhecemos eles há um bom tempo antes, Sim. porque fizemos o, o noivado deles. O uma, pedido de casamento. Uma empresa nos procurou falando se nós realizássemos o pedido de casamento aqui em São Paulo, porque a empresa não era de São Paulo. Nós realizamos, foi super legal. No apartamento ainda com a entrega da chave, tipo, piso ainda no contrapiso. Foi super bacana, gostoso, conhecemos eles muito queridos, passou. Aí eles nos procuraram e fecharam o casamento. Exato. E... Como eles tinham já a entrega do apartamento, eles foram morar juntos, adiaram o casamento e estava tudo certo. Só que aí nesse morar junto, eles brigaram e terminaram o casamento. O Noivo teve uma promoção no trabalho, assim, ele começou a ficar muito corrido de trabalho e não conseguia administrar essa, essa carga. É, eu acho que foi a dificuldade da pandemia, na tudo, verdade, né? Juntou e aí eles terminaram, vieram, nos procuraram para fazer a rescisão. Nós falamos, olha, entendam o que vai ser vocês primeiro porque é o mais importante depois o restante é contrato e a gente resolve e aí eles nos procuraram realmente que eles iriam rescindir reincindimos todos, todos os contratos, contratos com exceção do da, da fazenda. fazenda eles casaram numa fazenda e da aí Danimense. a fazenda é, falou olha vamos fazer o seguinte se você se eu conseguir vender a data eu não cobro rescisão porque eu tô ocupando a data e Assim, não tinha data fazendo e eles não vendiam. Acho que uma ou duas noivas chegaram a procurar e não deu certo. É, três meses antes, eles nos procuraram. É, e aí, nesse tempo, eles continuaram distantes, mas depois acabaram se reencontrando. E Sim, aí ele verdade. começou a retomar, eu acho que essa emoção. Eles conseguiram até um comprador pro apartamento. Eles voltaram? Voltaram. Não, e aí eles foram fazer um terapia de casal. Eles casaram? Casaram. Ai, gente, eu tô arrepiada! <risos> na verdade, na venda do apartamento, eles viram que não era não aquilo. Não era pra ser aquilo. Desistiram da venda. Francisco, voltaram. olha isso aqui. <risos> olha isso aqui, eu tô não, arrepiada. Eles casaram, Ju, na mesma super, data que é. eles casariam inicialmente. E a gente, gente. recolheu atrás de todos os fornecedores, conseguimos todo, exceto a decoração que a gente não conseguiu mesmo. Por Mas causa do Gente, volta aqui todo mundo, vamos fazer o casamento. É isso. E o mais legal é que, assim, quando a gente falava com os fornecedores, por exemplo, o fotógrafo deles foi o Kleber. Tá. É, quando eu falei pra ele, ele, ele tava super animado Fico porque feliz. eles tinham voltado, sabe? É. Então, o contrato claro, não era o mais pelo importante. Pela né? Pela felicidade. Eu tive um casal assim. Eles tinham fechado no Tivoli, Mofa Regi, em São uhum. Paulo. Casamento todo pronto. Aí eu lembro que na época eu tava viajando e tal. Aí o noivo me ligou, eu nem tava aqui, tava fora. Aí o noivo me ligou, ai, ah, precisava conversar com você. Eu falei, ah, eu vou chegar de viagem e tal. Ele, não, então, a gente, a gente terminou. E eu quero a rescisão do contrato e tal. Nossa, eu fiquei super arrasada, super triste, chateada. Aí passou um tempo, ela me chamou. Aí eu falei, Cris, eu sei, o Ângelo já me procurou, já me falou, vou fazer a rescisão, acabei de voltar de viagem e tal. Ela, não, Ju, a gente voltou. <risos> <risos> Aí eles voltaram, mas eles mudaram tudo. A gente não quer mais casamento chique, clássico. Em São Paulo a gente quer pé na areia. Ai, Foi no Vila Salga, que eu amo aquele lugar em Ilha Bela. Que energia. Todo mundo de branco, todos os convidados de branco. Pé na areia mesmo, todo mundo descalço. Gente, foi um casamento com uma energia tão maravilhosa. Sim. E ela me convidou, eu fui como convidada. Foi incrível esse casamento. E, é difícil... e agora ela tá grávida. E é difícil a gente falar disso, né? De energia, é as pessoas que não vivenciam isso, é, né? Eu é. acho que nós como vivenciamos, nós temos um casamento também da Natália e do Felipe na Ilha Bela que remarcou acho que quatro, vezes, quatro vezes, né? Porque e ela essa ficou... questão de energia é realmente é, é fundamental. E nós sentíamos não é? no dia do casamento uma Sim. energia que era é, e muitos dos eventos que foram entregues, é, alguns claro, muitos ainda durante pandemia, mas com fases né mais é, amenas assim. É... Era uma energia diferente Pra gente, gente que sente. ficou um tempo sem fazer eventos Sim. né Entregando aqueles eventos Sentindo dor onde não sentia mais Reaprendendo Eu, eu fiz um casamento <risos> da Cris Roseira Jogadora de futebol Lá em Ilha Bela também, né? Fiz lá em Ilha Bela Ela casou E assim, eram só as duas Ela e a Ana Era um casamento, um elopement Só as duas E foi emocionante. Eu chorei demais. Não tinham convidados, eram só as duas, porque elas estavam já programando, uma gravidez, tal, uma gestação, e aí elas quiseram oficializar o casamento, que foi o primeiro casamento, depois eu fiz o segundo casamento delas também, que aí foi para convidados, um casamento maior. Mas eu senti tanta energia, esse mesmo do Tívoli, quando a gente programava, ia no Tívoli, não tinha a mesma energia. Exato. Eu acho que eles não estavam com essa energia, brigavam muito durante as reuniões, e aí você percebe, né, é, a sintonia do casal para a segunda vez, para a segunda remarcação do casamento deles. Então, assim, é muito gostoso quando a gente sente Sim, isso do, do Isso casal. era algo que eu falava, assim, quando a gente falava sobre remarcação com os casais. Eu falava, olha, eu sei que está sendo difícil agora, mas quando vocês puderem fazer, isso vai ter um novo significado. Vai com ser certeza. muito mais. E a gente vivencia isso Aí hoje, né? você vê o né? choro, a emoção. Sim. E, assim, tem muita, muitas famílias que também... Às vezes... Eu vou usar o português, claro. Metem o bedelho, assim, né? Ah, no casamento. com certeza! Tudo! <risos> eu tenho muita noiva que fala... Ah, eu trouxe minha irmã arquiteta. Eu trouxe a minha prima que manja muito de casamento, entende de decoração. Tipo assim... Pra, pra colocar a pessoa ali e falar assim, eu tô aqui, viu? Mas, claro, a gente é profissional, sabe do que a gente tá falando. Mas vocês passam por isso também? De mãe, sogra, participarem muito? Porque tem uma, <risos> o lado bom. Tem as Sim. mães que amam participar e ok. Mas tem o um lado que às vezes atrapalha. O casal, eu já tive noivas que queriam uma cor e o noivo também. E a mãe e a sogra quiseram outra e eles tiveram que seguir. A mãe hum. e a sogra pra... Para agradar. Eu é muito acho... difícil isso, né? É muito difícil, mas eu acho que, assim, nós temos sorte. Ah, voltando na questão da energia, a gente sempre fala isso, Contratem né? eles, então. Eles têm uma energia muito boa. É. Não tem histórias para contar Mas eu sim. acho que o fato de, de a gente ter casais que, que têm essa mesma energia... É, que nós temos, facilita muito. Nós somos os queridinhos das mães das nossas noivas, Sim. dos nossos casais. Dá pra casais. ver que as mães <risos> grudam em vocês, mensagem, né? É, em e de uma maneira muito gostosa, assim, sabe? Uhum. É... Eu acho que também o que você falou do profissionalismo também eu acho que elas ficam mais tranquilas. É, nós mostramos para elas que no dia elas também vão aproveitar como convidados. Claro que vai dar atenção para para família como São anfitriões, como né? anfitriões né? Mas nós nunca tivemos nenhuma história assim de dificuldade Não, é, com é, o pais. É porque assim eu acho que o além da energia como o Roberto falou é claro existem também é... Falando português, claro, como você falou assim. Tem famílias que pagam o casamento dos filhos. Sim, ainda, ainda assim, isso muito, não significa muito. que o anfitrião, o dono da festa, é quem tá pagando. É quem é o dono da festa. O nome da festa Porque às é vezes os noivos estão do cuidando do apartamento e os pais da exato, festa, né? Exato. Mas eu acho que... É... Uma troca mesmo, nós sempre indicamos para o casal é, saber quem levar em determinados encontros, por exemplo, prova de vestido, que é sempre um momento de muita expectativa, a então, mãe. exato, só Eu quem sei. tá ali por você, porque às vezes por mais que seja legal a sua amiga, mas ela vai falar alguma coisa que, com toda boa intenção, pode te magoar. Sim. Uhum. Até no dia, no preparativo ali, no making-off, a gente também sugere. Porque eu acho que é muito a energia. Nossa. Não só quando chega até nós, mas a pessoa é com quem ela está no isso. dia de uma reunião ou de uma prova, que seja... Eu acho que é importante também a gente é, falar, né? Não dizer amém para tudo, porque Tem que faz falar parte do também. nosso trabalho. Sim. Então, por exemplo, os vocês casais... Vocês entendem do assunto, sim. né? Os casais Nós quando somos os profissionais, sim. né? Os casais, quando nos procuram, por exemplo, vamos escolher a gastronomia. Então, nós nunca falamos, leve seus pais para escolher. Não, escolham vocês é. e depois levem os seus pais. Por quê? É mais fácil... Porque aí eles vão ter a opção de escolha da empresa já escolhida. Porque senão é um cada um vai, vai gostar é. um... de é, Eu não gostei dessa coxinha, eu não gostei dessa carne. Cada um é. vai dar uma opinião e às vezes os noivos gostaram, é. né? Exato, Mas também a gente ouve às vezes, olha, são meus pais que estão pagando, eles uhum. precisam ir. Uhum. E tá tudo bem também, Mas, assim, né? Mas eu acho que isso também, assim, dá para direcionar numa conversa... Tá, mas e você? E aí a gente joga a bola para o casal, para o cliente. A opinião deles. Exato. Né? A opinião Porque deles. Porque, por mais que quem está pagando é, são os pais, quem seja uma avó, que seja, nós nossos cliente o gosto Mas é o aí casal. volta Eles esse fato. Casando, Eu não né? sei se é sorte ou energia, mas é. assim. Todos, eles... Sempre mesmo, deu tudo muito Sempre. Certo. Eles falam assim, olha, dão a opinião deles, mas quem tem que decidir são vocês que estão é casando. Uhum, então, isso é, é muito legal. bom. Meninos, vocês têm alguma história engraçada de algum casamento que vocês fizeram ou debutante? Tem alguma história? Muitas, Ju. Muitas. <risos> Eu acho que o próximo Algumas passo vai ser escrever um livro. <risos> <risos> Ótimo. Mas tem uma história muito bacana que ela é... Ao mesmo tempo que é, é bem emocionante que foi de um casal, é, Carol e Fernando, é, que nós conhecemos eles e, assim, de cara bateu, bateu. assim, sabe? Carol é super extrovertida e é, já falou assim, quero fazer o casamento com vocês. E aí nós é, nos aproximamos, fizemos o casamento e nós temos um... um posicionamento nosso, que assim, na semana do casamento, a gente não tem mais a fazer nenhum do casamento, já tá tudo fechado. Bom, tudo resolvido. Tudo resolvido. É, e... eu já fiz muitas festas com eles, é, é assim mesmo. Cronograma, <risos> fornecedores, tudo alinhado, hum, né? Exato. Mas a gente sempre repassa, porque às vezes a noiva decidiu alguma coisa ali naquela hum. semana. E não teve nada com a Carol, é, E vamos lá. Ah, ele já tinha um filho de 10 anos, na época, o Enzo, o Enzo. E ele ia entrar com as alianças. Então, já era um momento de muita emoção. Tínhamos Lourenza após cantando, cantando no casamento. É que já é outro momento de emoção. <risos> e, né? E acho que a energia do casal. Aí tem a história deles, de como eles se conheceram. Acho que o, o Fê conta melhor essa parte. Foi. Eles nos contaram que, é, assim... Desde antes deles se conhecerem, a mãe dela, ela é, cuidava dele no berçário, assim, no pré-escola. De pequenininho. De pequenininho. pequenininho. E eles eram vizinhos. E aí eles foram crescendo e ela, na adolescência, começava a paquerar ele, assim, indo pro colégio da janela. E ela ficava paquerando ele e tal. Só que aí, quando ela fez debutante, aniversário de 15 anos, debutante dela, ele foi de intruso. É, é, foi uma, ali, uma, uma festa na casa dela, né? É, não era uma, um, é, um não baile de gala, era uma festa, era uma festa era pra uma comemorar os 15 familiar. anos. Tá. E ele foi convidado de um amigo. Nossa, <risos> <Entrou> penetra. <risos> penetra, exato. Não era pra ele estar lá. Não. E aí, enfim, eles namoraram, ficaram anos juntos, tiveram o Enzo. E depois de 10 anos, eles decidiram casar. E estávamos no dia do casamento para uh, executar, e foi muito gostoso todo o planejamento, aí no dia do casamento estávamos lá. É, teve um adendo, quando a gente estava fazendo o, o roteiro da cerimônia, é, a gente perguntou quem faria os votos primeiro, é, é. que normalmente... É a noiva. Tá. E aí ela falou, olha, eu queria fazer primeiro, mas o Fernando, mas o Fernando não falou deixa. que ele quer fazer primeiro. Eita. E aí, por trás dela, ele fazia sinal de não. Pra não aprovar. É. Eu falei assim, não, mas se ele quer fazer, então deixa ele fazer primeiro. Tal. Mas nós não sabíamos o porquê. Tá. Só sabíamos que ele queria falar primeiro. Aí no dia, ele começou a falar primeiro. E... Ele foi não um fazendo... pouquinho um pouquinho antes logo que ela entrou né, na cerimônia eu sempre vou ali atrás do celebrante para ela me para as noivas ou noivos me verem e às vezes precisam de alguma coisa. é uma segurança uma segurança Exato. e às vezes precisam de uma água alguma coisa e ela me fez um sinal pedindo uma tesoura e aí eu comecei a procurar se tinha alguma coisa no vestido para ela cortar. E aí decidi que eu só ia pegar a tesoura. Ela estava pedindo. Deixar, ela estava pedindo. Né? Coloquei <risos> ali na mesinha do celebrante. Ela viu, piscou para mim e segue cerimônia. Ai, que gostoso. Aí começou os votos. E aí começou o Fernando. Ele começou os votos muito bem e tal. E em determinado momento, assim, quase acabando os votos, ele falou, porque isso era uma história que ela sempre disse pra gente... Ele falou que, como até então, ele nunca tinha pedido ela em casamento. Ele ia pedir ela em frente de todas as pessoas mais importantes Como pra assim, eles, pedir em casamento? No, no casamento? Altar. Ele ajoelhou no Porque altar e pediu ela em casa. Ele tinha casamento. Tido pedido. Oh, ela falou: vamos fazer uma festa de casamento, celebrar nosso amor. E ele aí já vamos. já tinha um filho de 10 anos. Exato. E, tudo e aí mais. ele pediu ela em casamento no altar. Aí todo mundo já ficou assim, né? Mexido. Você quer casar comigo? Mas nós já estamos casando, meu amor. <risos> e aí ela ficou super feliz, tudo lindo, tudo lindo. Beleza. Aí vai os votos da Carol. Aí ela começa os votos dela. E, é... e o que é muito legal, porque foi muito inesperado para todo mundo. E aí nos votos ela fala que... Ela estava na Bahia, em Salvador... Onde era um lugar muito especial para eles... Onde o Enzo foi concebido... E ela recebeu uma fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim... Uhum. E aí ela estava amarrando e tinha que fazer um pedido... E ela pensou assim... Ela estava olhando para a praia... Já sou tão abençoada... Tenho uma família linda... O que, que eu posso querer? Ela falou assim... Pra mim, o que eu mais podia querer era reunir as pessoas que eu amo e comemorar essa felicidade. Sim. Né? Ai, que delícia. E aí, ela pegou a tesoura, entregou pro Fernando, é. É, levantou o vestido porque a fitinha tava no oh, tornozelo. Ai, e ela gente. falou, pode cortar minha fitinha é. que você realizou meu sonho. Ai, eu tô arrepiada E aí, De todo novo. mundo chorou <risos> Pois é, e a gente se emocionou muito. Eu lembro que eu virei... Tá, você tá emocionado, né? Foi lindo. É, eu lembro que eu virei porque eu falei... Nossa, as pessoas vão me ver chorando aqui. Uhum. E tinha um segurança, dois por dois, <risos> chorando de solução. Não acredito. <risos> e aí eu falei, se ele tá chorando, tá Todos tudo bem podemos. eu chorar aqui, né? Então é engraçada a história, mas é muito emocionante, assim. E todo mundo se emocionou muito. Porque aí entrou o Enzo Exato. em seguida, Cada com as alianças. alianças e... Então fez todo sentido. não ali. Foi o, assim, o laço, sabe... O o arremate final foi, ah, foi uma das que cerimônias gostoso. mais emocionantes que nós fizemos em Cinco. Gente, dúvida. olha cada história, né? Eu sei que a gente está com um tempinho assim super curto aqui, <risos> oh, ó. Que pena. mas só falar que é, nós temos alguma história de perrengue, mas bem rapidinho assim, só para a gente Su. concluir. Perrengue, eu acho que nenhuma assim muito, né? Não, tivemos Tem um... você... Alguns, É que vocês assim. se programam antes também, né? Mas Exato. assim, plano A e B. Então, tivemos ah, um, um juntos. juntos. verdade, né, ele é Bela? Ele é Bela, ele é bela. Andress Andress Anderson. Anderson, que o plano A era na pé na areia. A gente montou o casamento e Lindíssimo, choveu. começou a chover. É. Exato. Mas ficou lindo o plano não, B. Não, ficou bem, lindo. Né? Porque nós já tínhamos, já precavido tínhamos antes tenda. que precisamos de uma tenda, caso vamos para um plano B. Não usando e o cara ele. A tenda foi ótimo, não né? Precisa. Ele montou assim fornecedor muito bom, né? Sua equipe também, né? Foi é, muito rápido foi. pra, encher, pra, pra, pra transportar Não, a e senhora. o arco já todo pronto assim, é. super espesso carregadíssimo Por isso carregadíssimo. que a gente tem que sempre contratar empresas não tô falando só da gente, tá? <risos> não, é Mas empresas idôneas preocupadas com o sonho do casal é, seja em casamento, seja em qualquer área, né? E que, Exatamente. E Ter acho... a confiança do profissional. Sem né? dúvida. E o que eu acho importante falar, eu, eu nunca me esqueço. Eu entrei na sala do noivo, o Anderson estava cabisbaixo, o Anderson é uma pessoa sempre animada. E eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou assim, ah, eu tô, né, a chuva. E eu falei para ele, olha, é, posso te falar uma coisa? Seus convidados ontem estavam ali no, na garoa, no, no, no pré-wedding, no Luau. Luau. Luau. Então, se você Foi. casasse ali no meio da chuva, ia estar todo mundo. Ele falou, é isso mesmo. Né? E o casamento foi incrível. Oh, tá vendo? Né? Às vezes uma palavra, assim, você é. muda o pensamento. Não, e um casal maravilhoso, maravilhoso né? Presenteou, tão... Nos presenteou Nossa. com coisas tão... Me deu uma assim, joia Tão, fe <risos> tão felizes. E, é. e, tipo, o casamento terminou presente, todo mundo. Mas na... pelo carinho, pelo carinho, né? não, não, não pelo pelo carinho, né? Pelo carinho, pelo Pensar em personalizar é. as coisas é. com tudo, pra gente. Com tudo na cabeça do casamento e ainda pensar... Não, é... gente, tirar ela, um ela deu pra gente, com as nossas iniciais. Chapéu, óculos, ela me deu uma joia linda. Uma necessaire, chinelo, tudo. Tudo que... Mas Ju, conta você um perrengue pra gente. Ai, conto. Vou contar rapidinho. Samuel, você vai brigar comigo? Posso? <risos> <risos> Vamos embora. Poxa, A gente tem por muito favor. assunto hoje. Eu tive um perrengue, eu não sei se eu já contei aqui no programa, mas assim, é uma história tão de superação da nossa carreira, assim. A gente fez uma vez um evento na praia. Foi um dos meus primeiros eventos e, assim, hoje eu prezo muito pela VT, que é a Sim. visita técnica. Então, Exato. assim, todos os profissionais precisam fazer essa visita pré-casamento. Seja aqui, seja, é o seja no Japão, seja <risos> onde for, tem que fazer a visita técnica. E é importante falar que essa, essa visita é para cada casamento, né? Para cada casamento. Mesmo que no você mesmo conheça lugar. o espaço, Sim, Porque cada é casamento tem um projeto Atlanta. diferente. Exato. Uma noiva quer a mesa de doces aqui, a outra quer aqui. Então, assim... É necessário. E era um evento corporativo, era a inauguração de um empreendimento. E aí, as filhas do dono desse empreendimento me procuraram e falaram, Ju, a gente vai ter o lançamento de um prédio que vai subir, vai construir, mas a gente já tem o... A, a, como que chama aquele... Eu sempre, sempre esqueço oh. o nome. Quando você vai comprar, que está ali um decorado. Comejado. Um decorado. Ah, já tenho decorado, já tem um espaço lindo, o espaço do evento aqui tá pronto, é tanto por tanto, então a gente já fez a planta baixa daquela medida tal, ela tirou algumas fotos, é, algumas fotos não, ela me mandou a planta, porque elas são arquitetas, já com um 3D de como seria tal, eu falei, ah, maravilha, desci com a minha equipe, já pronta, sorte que eu desço na véspera, e aí, quando eu cheguei para fazer o evento, eu cheguei num terreno baldio. Meu Deus Mariana É o um endereço certo Eu tô no endereço certo Onde você tá? Eu falei, eu tô em frente a um terreno baldio É aí mesmo Aí eu, como assim? Uou, que construtora que realiza de um dia pro outro Eu quero ela, ela. É, O evento vai ser aí Eu falei, não, não é possível Aí a sorte é que a gente tinha contratado, alugado uma casa na rua de trás Que aí eu falei, eu faço os arranjos na casa Depois eu trago e aí, gente, foi realmente o Extreme Makeover, foi assim, <risos> eles colocando grama, subindo Nossa. parede, a gente contratou tenda, piso, foi assim, uma, realmente uma construção pra gente fazer o evento. Quando eu vi o antes e o depois, eu, eu desacreditei. desacreditei. Falei, não eu não tô fiz. No isso. Mesmo lugar. Eu e não tô e é importante falar que isso é muito comum acontecer, mas normalmente essas montagens acontecem com semanas. semanas. Semanas de antecedência. Mas nós temos né? um casamento é. com duas semanas de montagem, Olha mil metros quadrados, construiu banheiro, cozinha tudo. Isso, a gente também. Ali a gente construiu tudo. E aí De um fim, dia pro outro. De um dia para outro. <risos> Foi um milagre. Quando a, quando a pessoa. Quando a noiva fala, nossa, mas eu tô tão atrasada, tô há um ano de antecedência amor. Não! <risos> nós construímos não uma festa também de 18 anos. 8 é. anos em 15 dias. é isso. E ficou maravilhosa. E com né? famosos eu lembro, ainda foi. Então, eu lembro. então, assim, foi uma história de perrengue e superação. Depois eu fiquei amiga das meninas. Fiz o casamento de uma delas. Porque elas falaram, bom, se você fez aquele evento... <risos> Faz tudo. O casamento... Né? É, e é isso. Mas é gostoso. Não façam isso, tá? gente não, não façam isso em casa. Não façam. Meu. <risos> mas, assim, a gente consegue. A gente dá conta, com né? Sim. Amores... É, falem aqui para gente uma dica de livro. Fê, algum livro que você goste? Porque eu esqueci de pedir o livro para os meninos, foi tão corrido. Mas eu adoro dar dicas de livros aqui no programa. Tá, é um livro que nós nos indicaram e adoramos. É um livro do Carlos Ferreirinha, chama O Paladar Não Retrocede. É um bom livro, uma boa leitura. Para quem quer entender sobre como atingir expectativas, trabalhar com... Digamos, mercado de luxo e também até para, acho que, o um âmbito pessoal. Você ter critério sobre o que você tem como experiência. Não descer essa régua. Sempre dali você continuar... Para cima. cima. exato. Exatamente. E eu acho que é muito bom o livro porque ele serve para qualquer área. Exato. né E a gente já teve... Não teve... só eventos. Não, não só eventos. Até até para sua, é sua vida. Para sua vida. Para você e... subir degrau por degrau exato. e chegar lá. Exato. É sobre isso. É sobre isso. É ter critérios. É ter critérios e você entender né, que com essa, é, esse novo conhecimento que você tem, não é que você deixou de dar valor ao que você tinha, mas é que você tá ali atingindo é evolução, um novo né? objetivo, uma evolução. É. Então é muito bom. É. é, legal assim quando a pessoa ela cresce, mas ela volta às suas raízes, ela não esquece Compreende as suas raízes, de onde veio. Né? Isso dá valor dá ao que valor você está conquistando. Dá valor ao que você tem, ao que você teve, a sua família, enfim. Mas é legal você ter objetivos e crescer, né? Correr Sempre. atrás Métricas. disso, porque é, quando a gente tem esses sonhos, a gente vai atrás, a vida passa são a ter né? São desafios. Que fazem você que nós acorda evoluímos. todo dia e fala: é. "Nossa, hoje eu vou vencer" porque eu preciso fazer isso, isso e isso, né? É muito importante. Mas, gente, obrigada pelas dicas. Ai, obrigada pela... Ai, passou Pode muito... Lá, muito rápido aqui. Eu acho que vocês aceleram o relógio, não é eu possível. Eu também acho. <risos> Tem muitas é. histórias ainda, né? Ai, mas eu amo. Falem pra gente o arroba de vocês. É R, de Roberto, E, F, de Felipe, underline, assessoria. Isso, RF assessoria. E acompanhem a gente... No DSCast, Instagram, Facebook, Spotify e no site do Diário de Suzano. <risos>